Olá! Nesse vídeo, irei ensinar como ajustar o arquivo de Web of Science no st Na pasta fakepad, precisa ter o arquivo de exportação gerado no Web of Science e o arquivo MelonGreen. Green. Abra os dois arquivos com o um editor de texto. No arquivo de exportação, copie tudo a partir da segunda linha. No arquivo Melon Green, cole a partir da segunda linha. Salve o arquivo em Salvar Como na pasta fakepad Dê um nome para o seu arquivo. Salvar. Para carregar o arquivo, abra o StSeed.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 É isso, pessoal. Obrigada.